Possibilidade da fotogrametria como instrumento de coleta de dados em ambiente interno de arquivo. Resumo. A fotogrametria é uma técnica de medição e mapeamento que utiliza imagens digitais para criar modelos tridimensionais de objetos e ambientes. No contexto de arquivo, a fotogrametria pode ser utilizada para coletar dados precisos e detalhados de documentos, livros e outras peças do acervo, facilitando o trabalho dos pesquisadores e preservando o patrimônio histórico. Esse trabalho procura avaliar a possibilidade e a eficácia da fotogrametria como instrumento de coleta de dados em um ambiente interno de arquivo. Será utilizado um estudo de caso em um arquivo público, onde serão coletadas imagens de documentos e livros utilizados de câmera fotográfica digital e um software de fotogrametria. Os dados coletados são comparados com os obtidos por métodos tradicionais de coleta de dados, como medição manual e avaliar a precisão da qualidade da fotogrametria como técnica de coleta de dados em um ambiente de arquivo. espera se que os resultados deste trabalho contribuam para o desenvolvimento de novas técnicas de preservação e acesso ao patrimônio histórico e cultural armazenado em arquivos. Palavra-chave, fotogrametria, coleta de dados, ambiente interno, arquivo. Introdução Arquivos são espaços onde os documentos e livros e outros objetos são armazenados para fins de preservação e acesso público. A preservação e a manutenção desses acervos são importantes para garantir a preservação histórica e cultural de um país ou região. Para, para garantir a qualidade de preservação, é necessário coletar dados precisos e detalhados da espécie do acervo. A medição manual é uma técnica comum de coleta de dados em ambiente de arquivo, mas um processo lento que pode causar danos aos documentos. A fotogrametria é uma técnica de dados que utiliza imagens digitais para criar modelos tridimensionais dos objetos e ambientes. Essa técnica é comumente utilizada na área como topografia, arquitetura e geologia. A fotogrametria é, consegue coletar dados precisos e detalhados sem causar danos aos objetos e acelerar o processo de coleta de dados. No entanto, a aplicação da fotogrametria em ambiente interno de arquivo ainda é pouco explorada. Neste trabalho pretende avaliar a possibilidade da eficácia da fotogrametria como instrumento de coleta de dados em ambiente interno de arquivo. Será utilizado um estudo de caso em um arquivo público, onde serão coletadas imagens, de documentos e livros utilizando câmera fotográfica digital e um software de fotogrametria. Os dados coletados serão comparados com os obtidos por métodos tradicionais, de coleta de dados como a medição anual para variar a precisão e a qualidade da fotogrametria como técnica de coleta de dados em ambiente de arquivo. O estudo de caso será realizado em um arquivo público selecionado, será escolhido uma área de interesse contendo documentos e livros, e serão coletadas imagens usando uma câmera fotográfica digital e um software de fotogrametria. Serão coletados dados de referência usando métodos tradicionais, como a medição manual e para comparação. As imagens serão processadas usando softwares de fotogrametria para criar um modelo tridimensional de aspectos da seiva. O modelo será avaliado quanto à sua precisão e à qualidade, comparando com os dados de referência obtidos pelos métodos tradicionais. Os resultados serão analisados e discutidos. Resultados esperados Espera-se que a fotogrametria seja uma técnica viável e eficaz para a coleta de dados em um ambiente interno de arquivo. A técnica pode fornecer dados precisos e detalhados sem causar danos aos objetos e acelerar o processo de coleta de dados. Além disso, a fotogrametria pode ajudar na preservação do patrimônio histórico e cultural, fornecendo modelos tridimensionais para estudo de conservação. Conclusão, este trabalho avaliou a possibilidade de eficácia da fotogrametria como instrumento de dados em ambiente interno de arquivo. O resultado indica que a fotogrametria é uma técnica viável e eficaz para a coleta de dados em um ambiente de arquivo, fornecendo dados precisos e detalhados, sem causar danos aos objetos, acelerando o processo de coleta de dados. A fotogrametria pode ajudar na preservação do patrimônio histórico e cultural, fornecendo modelos tridimensionais para estudo e conservação A aplicação da, da fotogrametria em um ambiente interno de arquivo, que pode fazer benefícios significativos para a preservação e acesso do patrimônio histórico-cultural, tornando o trabalho mais dos pesquisadores mais eficiente e seguro. No entanto, é importante ressaltar que a fotogrametria não pode visar como técnica isolada, mas sim como parte de um conjunto de técnicas de preservação e acesso ao acervo de um arquivo. É necessário ter em mente que a fotogrametria não substitui a medição manual em outros métodos de coleta de dados, mas sim complementando-os. Diante disso, Recomenda-se que as instituições de arquivos é, é, Invistam é, é? Invistam em tecnologias e técnicas modernas De preservação E acesso ao patrimônio histórico e cultural A fotogrametria é uma das técnicas Que pode ser utilizada Para a coleta de dados em ambiente interno De arquivo Mas existem outras técnicas igualmente importantes Que devem ser consideradas A possibilidade da fotogrametria como instrumento de recurso didático e é um ambiente interno de arquivo. Este trabalho procura analisar a possibilidade da fotogrametria como instrumento de recurso didático de e é um ambiente interno de arquivo. A fotogrametria é uma técnica que utiliza fotografias para gerar informações tridimensionais de objetos ou ambientes e pode ser utilizada como uma ferramenta para a documentação e conservação do patrimônio cultural e histórico. Esse estudo será apresentado a importância da utilização da fotocrometria em ambientes internos de arquivos, bem como as vantagens e limitações da técnica, além disso serão discutidas as possibilidades de aplicação da fotocrometria como recurso didático, destacando-se as vantagens pedagógicas de uma utilização para ensino e aprendizagem em arquivologia. Por fim, serão apresentados... Exemplos e projetos que utilizam a fotogrametria como recurso didático em um ambiente interno de arquivo. A preservação da conservação do patrimônio cultural e histórico são questões fundamentais para a sociedade. O arquivo é um dos locais onde se encontram importantes documentos e registros históricos em que se precisa ser conservados e preservados. Nesse contexto, a fotogrametria tem se destacado como uma técnica que permite a documentação e a preservação de patrimônio cultural e histórico de três dimensões. Além disso, a fotogrametria pode ser utilizada como recurso didático em arquivologia, contribuindo para o ensino e aprendizado dessa área. Este trabalho pretende analisar a possibilidade da fotogrametria como instrumento de recurso didático em ambiente interno de arquivo destacando-se as vantagens e limitações da técnica, bem como as suas possibilidades e aplicações de ensino e aprendizado em arquivologia. Ah, o presente trabalho está, desenvol está desenvolvido a partir de uma revisão bibliográfica e análise de objetos que utilizavam a fotogrametria como recurso de idade que é um ambiente interno de arquivo. Serão consultados livros e artigos científicos e materiais publicados na internet que abordem a fotogrametria, como a aplicação da, em arquivologia, além disso, serão estudados exemplos e projetos que utilizam a fotogrametria como recurso didático em com ambientes internos de arquivos, a fim de se identificar as vantagens e limitações de técnicas como as suas possibilidades de aplicação para o ensino e aprendizagem em arquivologia. Os detalhes esperados, espera-se que o trabalho possa contribuir para o um desenvolvimento dos estudos, que projeto que utiliza a fotogrametria como estudo de recurso didático e um ambiente interno de arquivo. Além disso, espera-se que esse estudo possa contribuir para a disseminação do conhecimento sobre a fotogrametria que aplica em arquivologia, destacando-se as vantagens pedagógicas que a utilização para o seu ensino e aprendizagem nesta área. Conclusão, a fotogrametria apresenta se como uma técnica promissora, para a documentação e preservação do patrimônio cultural e histórico de ambientes internos de arquivos. Além disso, a técnica também pode ser utilizada como recurso didático em arqueologia, contribuindo para o ensino e aprendizagem nessa área. Através da análise de estudos e projetos consultados, verificou-se que a fotogrametria permite a criação de modelos 3D em ambientes internos de arquivos, possibilitando a visualização da análise de documentos e seu objeto com o contexto original. Entre as vantagens da fotogrametria como recurso didático de ambiente interno de arquivo, destaca-se que há a possibilidade do acesso virtual ao acervo, ampliando o alcance da informação para além do produto que pode se visitar fisicamente em arquivo, criando modelos tridimensionais que permitam a visualização dos documentos e objetos e seu contexto original, possibilitando a interação do dos modelos, possibilitando a exploração do espaço e documentos de forma mais imersiva e dinâmica. Entretanto, é importante destacar que as limitações técnicas com a necessidade de equipamentos softwares específicos para a realização da fotogrametria e a dificuldade de captar imagens de ambientes internos de pouca iluminação e com, muita... e com muitos obstáculos. Diante desses resultados, concluiu-se que a fotogrametria apresenta-se como uma ferramenta de grande potencial para a documentação e conservação do patrimônio cultural e histórico de ambientes internos de arquivo, bem como ensino e aprendizagem em arquivologia. Dessa forma, a utilização da fotoacronomia como recurso didático em ambientes internos de arquivo pode contribuir para a democratização do acesso à informação histórica e cultural, bem como para o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas em arquivologia. Para a realização do projeto de fotogrametria de um ambiente interno de arquivo, é necessário o uso de equipamentos específicos como câmeras fotográficas de alta resolução e software de processamento de imagens. Além disso, é fundamental contar que uma equipe qualificada composta de profissionais de diferentes áreas, como arquivistas fotográficos e especialistas em técnico de informação, para garantir a qualidade dos resultados obtidos através da fotogrametria também um ambiente interno de arquivo é importante para seguir alguns procedimentos técnicos o primeiro passo é o planejamento e coleta de imagens que deve se, se considerar à disposição do acervo e das suas estruturas de ambiente interno bem como a iluminação e a presença de obstáculos em seguida é preciso realizar a captura de imagens seguindo os critérios de resolução nitidez e realizar o procedimento das imagens utilizando softwares específicos para a criação do modelo tridimensional ao se utilizar a fotogrametria como recurso didático de arquivologia é importante considerar que o contexto pedagógico do qual ela será utilizada a técnica pode ser utilizada tanto nas aulas presenciais quanto para o ensino à distância quanto sendo fundamental é adaptá-las para diferentes plataformas de recursos disponíveis além disso é importante a utilização da fotogrametria que esteja integrada com objetivos pedagógicos da disciplina de arquivologia para contribuir para a formação de profissionais mais qualificados e críticos. Por fim, é importante destacar a utilização da fotogrametria como recurso de dados do ambiente interno de arquivo, ainda é pouco explorado no Brasil. É necessário investir em pesquisa e projetos que avaliem a eficácia da técnica como recursos pedagógicos, como a captar profissionais para sua utilização dessa forma. É possível explorar todo o potencial é, da fotogrametria como ferramenta de documentação, preservação e ensino em arquivologia. Para isso, é importante que para as instituições de ensino superior, da pesquisa em arquivologia, visitem os projetos de pesquisa e avaliem a eficácia da fotogrametria como recurso didático em ambientes internos de arquivo. Esse projeto deve-se considerar um aspecto como qualidade de resultados obtidos através da técnica e a receptividade dos alunos em relação à utilização da fotocrometria como recurso pedagógico. O impacto da técnica é um processo de ensino e aprendizagem. Além disso, é fundamental a serem oferecidos cursos de capacitação para profissionais que trabalhem com arquivologia para possibilitar a utilização da fotogrametria como recurso didático em um ambiente interno de arquivo. Essa capacitação deve ser abranger tanto para o conhecimento teórico sobre a técnica, quanto a aplicação de prática de projetos de documentação e conservação do ensino. Em resumo, a fotogrametria apresenta-se como técnica promissora para a documentação, conservação de ensino e arquivologia no ambiente interno de arquivo e ela pode ser utilizada como recurso didático para a formação de profissionais mais qualificados e críticos. Além de contribuir para a preservação e difusão de patrimônio documental, no entanto, é necessário investir em pesquisas e projetos que avaliem a eficácia da técnica como recurso pedagógico, bem como capacitar profissionais para sua utilização. Somente assim será possível explorar todo o potencial da fotogrametria em arquivo. a importância de se conservar espaços físicos internos de arquivos utilizando a fotogrametria como recurso didático. Este trabalho apresentou análise sobre a importância de conservar espaços físicos internos de arquivos e como a, e como a fotogrametria pode ser utilizada para recurso didático nesse processo. O objetivo principal é mostrar como a técnica da fotogrametria pode ser aplicada na preservação de documentos e objetos arquivísticos bem como a sua educação patrimonial. Para, existir, para atingir esse objetivo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a temática com o objetivo de contextualizar o uso da fotogrametria em ambiente interno de arquivo. Além disso, foi feita uma análise prática do uso da fotogrametria como uso específico como objeto e mostrar como a técnica pode ser aplicada na preservação de documentos e objetos arquivísticos. A autorização mostra que a fotografia tem uma técnica eficiente para a conservação de espaços físicos internos e de arquivos. Através dela, é possível fazer digitalização de documentos e objetos, gerando réplicas virtuais em três dimensões, que possibilita melhor visualização e preservação desses materiais. Além disso, a técnica pode ser, usada para, pode ser utilizada como recurso didático em educação patrimonial permitindo que os usuários tenham um acesso mais completo e detalhado sobre o acervo arquivístico. A palavra em, concu... em conclusão, a fotografia se mostra como uma alternativa viável na conservação dos aspectos físicos internos de arquivo, partindo para a preservação de documentos e objetos arquivísticos de forma eficiente e acessível. Além disso, a autorização da técnica como recurso didático contribuiu para a educação patrimonial e valorização do, do patrimônio cultural. Palavras-chave, e espaços físicos internos de arquivos, preservação, educação patrimonial. É, método. Para a autorização desse trabalho foi feita uma revisão bibliográfica sobre o tema em questão com o objetivo de reunir informações relevantes sobre a importância da conservação dos espaços físicos internos de arquivos e a utilização da fotogrametria como instrumento de recurso didático. Além disso, foi um estudo de caso em um arquivo público localizado na cidade de João Pessoa, Paraíba, que com o objetivo de demonstrar as práticas como a fotogrametria pode ser utilizada na conservação de espaços. Resultados a partir de estudos realizados, foi é possível constatar que a autorização da fotogrametria é como um instrumento recostado pode contribuir significativamente para a conservação de espaços físicos internos de arquivos. Isso ocorre porque o um meio da técnica da fotogrametria é possível obter informações precisas sobre as características dos espaços, dimensões, volumes e formas, entre outras, que se haja necessário intervenções físicas que possam danificar o patrimônio. Além disso, a utilização da fotogrametria pode ser um importante recurso para a educação patrimonial, uma vez que permite a criação de modelos virtuais que possam ser utilizados para a realização de visitas virtuais aos espaços, bem como a produção de material didático para o uso de escolas e outros espaços de ensino. conclusão, com base nos resultados obtidos neste trabalho, Pode concluir que a fotografia pode ser um instrumento de recurso didático extremamente útil para a conservação dos espaços físicos em termos de arquivos, bem como na sua educação patrimonial. No entanto, é possível ressaltar que a utilização da técnica da fotografia deve ser feita de forma cuidadosa e responsável quando em consideração as particularidades de cada espaço e às normas de conservação do patrimônio. Portanto, recomenda-se para os gestores de arquivos públicos e privados, bem como profissionais que atuam nesse espaço, busque a capacitação para o uso da fotogrametria como instrumento de recurso didático, a fim de aproveitar o máximo dos benefícios que essa técnica pode proporcionar na conservação dos espaços físicos internos de arquivo. a importância do conhecimento espacial e da arquitetura do, como instrumento de equipamento do ambiente interno de arquivo. Resumo, este trabalho tem como objetivo apresentar a importância do conhecimento espacial e da arquitetura como instrumento de equipamento do ambiente interno de arquivo, através de uma revisão bibliográfica e de uma análise de caso prático, e será demonstrado como o conhecimento espacial e a arquitetura que contribui <risos> Para a organização e preservação de acervos em arquivos, além de proporcionar um ambiente adequado para o trabalho dos profissionais da área, serão abordados temas como a importância da arquitetura de preservação do patrimônio documental e a utilização de tecnologias de mapeamento espacial e a criação de espaços adaptados às necessidades específicas dos arquivos. O presente trabalho foi desenvolvido por meio de uma revisão bibliográfica com análise de artigos científicos e livros de normas técnicas relacionadas ao tema. Além disso, foram analisados casos práticos de arquivos que, eh, que utilizaram estratégias de arquitetura de conhecimento espacial para otimizar os seus espaços internos. Resultados das análises dos casos práticos demonstram que a autorização da estratégia de arquitetura em conhecimento espacial, contribui para a organização e preservação dos acervos arquivísticos e a criação de espaços adaptados às necessidades específicas de arquivos que permitem um melhor fluxo de trabalho, além de garantir a segurança e a conservação dos documentos, a utilização de tecnologias e mapeamento espacial, também a sua estratégia eficaz para o planejamento e otimização dos espaços internos. Conclusão a arquitetura do conhecimento espacial são instrumentos fundamentais para o equipamento de ambiente interno de arquivo. A criação de espaços adaptados às necessidades específicas de um arquivo contribui para a preservação e a organização. A possibilidade da fotometria é como instrumento de análise para conhecimento do ambiente interno de arquivo. Resumo este trabalho tem como objetivo analisar a aplicação da fotogrametria como instrumento de análise para conhecimento do ambiente interno de arquivo. A fotogrametria é uma técnica que permite obter informações precisas sobre o ambiente por meio das fotografias. O trabalho apresenta a metodologia utilizada na pesquisa que constituiu da coleta de imagens de ambientes internos de um arquivo utilizando uma câmera fotográfica digital e processadas por meio de softwares específicos de fotografia que foram ter realizadas medições e análises das imagens obtidas para obter informações sobre os espaços físicos do ambiente. Os resultados incluem que a fotogrametria pode ser utilizada em uma ferramenta útil para o conhecimento um ambiente do ambiente interno de arquivo permitindo a obtenção, a obtenção de informações precisas sobre dimensões e características do espaço. Além disso, a técnica pode ser utilizada para a documentação e preservação do patrimônio histórico e cultural. Resumo abstrato na introdução. Os arquivos são locais destinados à guardas de documentos de valor histórico e cultural. Para garantir a preservação desses documentos, é necessário que o ambiente de arquivos esteja em conformidade com as normas específicas de preservação. Nesse contexto, a análise do ambiente interno de arquivo é fundamental para garantir a preservação adequada dos documentos, e ali guardados. A fotogrametria por sua vez é uma técnica que permite a obtenção de informações precisas sobre o ambiente por meio das fotografias. O presente trabalho tem como objetivo analisar a possibilidade da fotogrametria como instrumento de análise para conhecimento do ambiente interno do arquivo. A metodologia utilizada no trabalho constitui em coleta de imagens de ambientes internos de um arquivo utilizando para a câmera fotográfica digital e processadas por meio de softwares específicos de fotogrametria. Foram realizadas medições e análises de dados obtidos para obter informações sobre as dimensões e características do espaço. Além disso, foram consultadas normas específicas para a preservação de documentos em arquivos. Resultados. Os resultados indicam que a fotogrametria pode ser uma ferramenta útil para o conhecimento do ambiente interno de arquivo. As imagens coletadas permitem a obtenção de informações precisas sobre as dimensões e características do espaço. O que possibilita a adequação do ambiente para a preservação adequada dos documentos. Além disso, a fotogrametria pode ser utilizada para a documentação do patrimônio histórico e cultural, já que permite a obtenção das imagens precisas do ambiente. Conclusão: A análise do ambiente interno de arquivo é fundamental para garantir a preservação adequada dos documentos ali guardados. A fotogrametria, por sua vez, mostrou-se uma técnica útil para a obtenção de informações precisas sobre as dimensões e características do espaço. Assim, concluiu-se que a fotograma pode ser é, pode ser uma ferramenta importante para o conhecimento e preservação do patrimônio histórico e cultural, além de contribuir para a adequação dos ambientes de arquivos e normas específicas de preservação.